eu não gosto muito de entrar no campo de bifes, eu faço a vida musical de uma maneira positiva naturalmente, porque está na veia. Eu não faço a música por mediatismo, eu não sigo tipo, não, mas eu tenho que fazer o sucesso, o sucesso, não, o sucesso é uma coisa...